Dançar a Luz de Paris é conexão imanente e transcendente. É dançar no abismo do devir, fluxo permanente. Atuar com a lei geral do universo, que dissolve, cria e transforma toda a realidade existente. É colocar-se em vulnerabilidade nesse estado de liminaridade entre a vida e a morte, a loucura e a sanidade. É não anestesiar-se diante dessa metamorfose, é reassumir a conexão com o corpo animal do qual tenta nos separar a civilidade. É a vida se desfazendo de tudo aquilo que a aprisiona, é descolonizar o discurso no corpo, é sabedoria da ancestralidade.